Você já parou para pensar o que faz um arquiteto ser mais bem-sucedido do que outro? Sorte! Notas boas na faculdade! O que você vai aprender na aula de hoje, eu prometo, vai criar uma explosão de ideias na sua cabeça. E você vai poder, de forma nítida, enxergar como o BIM pode te colocar em uma brutal vantagem competitiva frente a 90% dos arquitetos pois bem se você não sair dessa aula e aplicar o que eu vou te ensinar você vai estar na frente da esmagadora maioria que ainda está no CAD e não conseguiu ver no BIM uma oportunidade que pode mudar a sua vida talvez este seja seu caso então fica comigo até o final desta aula que você vai aprender tudo sobre BIM e como isso pode resolver de uma vez por todas, grande parte dos seus problemas na hora de projetar. Muito bem, então, vamos lá. Quais são os diferenciais do BIM? A utilização de soluções de modelagem de informações de construção resultou em um inegável trabalho de Melhor qualidade, maior velocidade, maior produtividade, com menores custos para os profissionais da construção, seja em termos de projeto ou na parte da construção e operação de edifícios. Item 1, sobre a maior qualidade. O BIM permite flexibilidade na exploração e alterações no projeto ou no processo de documentação. Isso a qualquer momento e sem nenhum incômodo para a equipe do projeto. Isso resulta em melhores tempos de coordenação e verificação manual que permitem que a equipe do projeto tenha mais tempo para resolver os problemas reais da arquitetura. Ferramentas de modelagem comum entre a equipe fornecem controle rigoroso sobre as decisões técnicas e detalhadas relacionadas à execução dos projetos. O registro digital de formas de edifícios proporcionado pelo BIM também melhorem muito o planejamento e o gerenciamento. Ou seja, não é só para obras novas. Reformas também estão dentro do alvo do BIM. O uso do BIM traz grande qualidade aos projetos elaborados pelos escritórios de arquitetura, pois permite aos desenvolvedores avaliarem os materiais utilizados na construção, escolhendo as melhores opções e prevenindo problemas estruturais que poderiam resultar, muitas vezes, em grandes prejuízos financeiros. 2. a maior velocidade na produção de trabalhos. O BIM permite que o design e a documentação sejam feitos simultaneamente, em vez de serialmente. Ou seja, o lançamento de forma separada por parte da equipe. Cronogramas, diagramas, desenhos, estimativas, planejamento e outras formas de comunicação durante o trabalho são criados dinamicamente, enquanto o trabalho está ainda em andamento. O uso do BIM permite que os projetos sejam executados com muito, muito mais rapidez, já que todas as etapas da construção são colocadas nos softwares e alteradas em tempo real de acordo com a sua evolução. O software permite ainda prever caso haja empecilhos que possam vir a causar alguma demora na execução do projeto. Ou seja, permite corrigir alguma fase da construção que estiver apresentando problemas. Sobre os custos mais baixos, usar o BIM permite que mais trabalho seja feito por uma equipe menor. Isso significa custos mais baixos e menos problemas de comunicação. Menos tempo e menos dinheiro serão gastos no processo e na administração da obra devido à maior qualidade dos documentos gerados e o melhor planejamento da construção. No Brasil, o uso do BIM tem permitido aos projetistas e arquitetos imprimir uma nova qualidade na administração e no planejamento de suas obras. O que vem fazendo com que mais e mais profissionais busquem conhecer sobre os benefícios do BIM. Pois essa nova tecnologia permite não apenas automatizar os processos, como também economizar tempo e reduzir os custos durante todo o ciclo da obra. Além disso, o uso do BIM traz diversas vantagens não só aos executores das obras públicas, mas também nas privadas. A informação. Os dados compartilhados em tempo real pelo BIM ajudam os envolvidos a conhecer exatamente o andamento da obra. Já que o projeto é alimentado com informações vindas de profissionais de várias especialidades. O profissional da hidráulica, da elétrica, da estrutura, do ar-condicionado e de todas as demais disciplinas que envolvem a construção de edifícios. O controle. O uma das grandes vantagens do BIM é o controle que o software permite para os seus projetistas. Este controle possibilita saber quando o projeto será concluído, quanto de dinheiro será preciso empregar na obra, inclusive se o orçamento ficará dentro ou fora do estimado antes mesmo do início da obra. O BIM permite ainda que os envolvidos no projeto tenham total controle de todas as etapas, verificando se a construção está atrasada, se está dentro do prazo, permitindo assim corrigir os eventuais atrasos, impedindo que o projeto possa estourar o orçamento. Por esses motivos, o BIM vem se convertendo em um programa capaz de transformar a rotina e o método de trabalho de desenvolvimento dos projetos nos escritórios de arquitetura, de engenharia, nas construtoras e nas incorporadoras. Os recursos avançados existentes no software permite que as mesmas tarefas antes realizadas no AutoCAD sejam realizadas no sistema BIM com muito mais qualidade e eficiência. Vamos então agora falar da história do BIM. O que é BIM você já viu nessa pequena introdução. Agora vamos ver como e quando o BIM surgiu. A ideia do BIM foi conceituada na década de 70, baseada em um novo conceito com automação na construção, que foi utilizado pela primeira vez em 1992. Só 10 anos mais tarde que os termos com modelagem de informações e modelos de informações da construção, incluindo a sigla BIM, passaram a se tornar popularmente usados. Foi em 2002, quando a Autodesk publicou um artigo intitulado Building Information Modeling, quando os desenvolvedores de software envolveram-se no assunto que o termo BIM foi padronizado para significar o nome comum de representação digital do processo de construção. A tecnologia que inspirou o BIM foi criada para mostrar que os sistemas poderiam apontar os pontos fortes dos desenhos de edificações, ao mesmo tempo que forneciam ferramentas para a elaboração dos projetos na construção do edifício e sua operação, corrigindo assim os pontos fracos e, pre e prevenindo problemas. E o que muita gente não sabe é que esse conceito inicial foi quem permitiu a existência de outros softwares de construção, como o CAD, que é o desenho assistido, pelo computador, que auxiliaram por muito tempo os profissionais da construção civil na elaboração de projetos e desenhos técnicos até que o BIM estivesse 100% maduro e pronto para o mercado. No entanto, somente em 2001, lá em Singapura, que as inúmeras atualizações finais permitiram que o software fosse utilizado por profissionais das diversas áreas, simultaneamente utilizando o conceito BIM. No Brasil, o uso dessa tecnologia foi regulamentado pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, em 2006 e vem ganhando adeptos desde então graças aos benefícios que seu uso traz para todas as áreas da construção, principalmente na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia. Muito bem, então, quais são as áreas de atuação do BIM hoje? O BIM possibilitou ser utilizado por profissionais de diferentes áreas de atividade, pois ele permite que todas as partes de um projeto estejam agregadas a ele, organizando assim todas as etapas da construção. Com ele, os arquitetos, os eletricistas, os engenheiros e outros profissionais envolvidos na elaboração de projetos podem trabalhar simultaneamente em um único modelo, construindo uma réplica virtual da obra. Esses profissionais podem adicionar os dados em tempo real, incluindo informações de acordo com a sua área de atuação, conferindo o andamento do projeto sempre em tempo real. O uso do BIM permite modelar paredes, especificando os parâmetros e adicionar espessura, comprimento, altura e o material a ser utilizado nessa parede, os fabricantes desses materiais, os custos, as propriedades térmicas, acústicas, entre outros. E quais os softwares mais utilizados sobre BIM? Atualmente o programa mais utilizado sobre o BIM pelas construtoras e incorporadoras da construção civil é o Revit da Autodesk, desenvolvido para a construção civil. Para trabalhar dentro do conceito BIM, o software permite que as disciplinas sejam integradas unindo também as fases de projetos, aumentando a eficiência no planejamento. No entanto, foi a Gravsoft que iniciou a revolução do BIM com a criação do ArchiCAD, tornando-se o primeiro software BIM da indústria, desenvolvido por arquitetos com um nível de intuitividade muito amistosa, o que faz com que o programa caísse nas graças dos escritórios de arquitetura e de muitos iniciantes na área. O BIM através das ferramentas do Arquicad, permitiu uma nova realidade para os ingressantes no tema. As tremendas dificuldades aparentemente encontradas por aqueles que têm o AutoCAD como seu programa de arquitetura favorito, encontram abrigo na Graphsoft. Pelo Arquicad ser um programa de fácil aprendizado e muito gostoso de se trabalhar, ele tem ganhado muito, mas muito espaço nos escritórios de arquitetura. Foi o BIM que possibilitou ainda mais a, a execução de arquitetura de estruturas complexas, já que os cálculos paramétricos puderam ser previstos com maior precisão por grandes arquitetos como Zara Hadid. Os grandes escritórios como Aflalo e Gasparini, por exemplo, foi um dos pioneiros a adotar o BIM encabeçando o um movimento geral da classe. Basta dar um Google aí e pesquisar por escritórios que utilizam o BIM como forma de conquistar novos clientes que você vai ver. No entanto, apesar das inúmeras vantagens, alguns escritórios ainda relutem em utilizar o BIM, seja do ArchiCAD ou do Revit, utilizando ainda o AutoCAD em seus projetos. Uma das razões para essa decisão é que a mudança completa do software utilizado nos escritórios obrigaria uma paralisação das tarefas para que todos os funcionários, os, os que fazem parte da equipe, pudessem fazer um curso de imersão para tornar essa empreitada no software mais viável. No entanto, estratégias de implementação BIM nos escritórios de arquitetura são oferecidas por profissionais que auxiliam os escritórios na adoção do BIM como metodologia de desenvolvimento de trabalhos em seu negócio de forma a não utilizarem mais o AutoCAD como programa principal na produção de desenhos de, arquite de arquitetura, principalmente nas empresas de médio a grande porte. Agora vamos falar sobre as tendências de mercado da arquitetura para os próximos anos. A divulgação do BIM através dos meios de comunicação tem produzido na sociedade demandas que antes não eram levadas em consideração na hora de se contratar um profissional. A economia de tempo de recursos se faz mais do que obrigatória nos dias atuais e tem colocado em xeque os escritórios que ainda não utilizam o sistema BIM como ferramenta principal na produção de desenhos na hora da contratação. Os clientes de hoje já conhecem o BIM e buscam profissionais que o praticam em seus escritórios. No entanto, o programa vem ganhando inúmeros adeptos, o que comprova sua capacidade em otimizar tarefas. Por que você já deveria estar sabendo projetar em BIM? O BIM é atual extrema da indústria da construção e tornou-se realidade máxima no Brasil, atendendo a nova realidade da demanda mundial de realização de novos processos, de modo a atender o maior controle de informação e construção, no dia 17 de maio de 2018, através de um novo decreto assinado, pelo até então presidente Michel Temer, ficou instituída a Estratégia Nacional de Disseminação do Bio Information Modeling no Brasil, intitulada como Estratégia BIM, que a ah, que tem a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento do BIM e sua difusão no país. Portanto, os profissionais que se mantiverem fora do círculo BIM encontrarão mais dificuldades de se colocarem no mercado, já que a demanda pelos benefícios do BIM e seus impactos nos meios de produção da sociedade se farão mais do que necessários. Será uma obrigatoriedade para a construção civil como um todo. Pois então, chega de conversa e vamos ver como tudo isso se aplica na prática. Prática. Eu vou mostrar para vocês na prática a metodologia de trabalho de um mesmo projeto desenvolvido no AutoCAD e no Arquicad, onde você vai poder ver o que eu estou falando. A metodologia de desenvolvimento de desenhos, principalmente os executivos no AutoCAD, ele consiste numa replicação da matriz ou seja, do desenho da arquitetura base para o detalhamento personalizado das demais plantas. No Bim do Arquicad não desenvolve-se a modelagem do edifício onde permite a documentação do projeto em diversas plantas utilizando o modelo base como objeto centra centralizador dos objetos. Então se liga aí que eu vou mostrar para você na prática como vai ser. Muito bem, muito bem. Então agora estou aqui no nosso querido AutoCAD que para sempre será muito amado por nós, né, nós nunca vamos deixar de lembrar do AutoCAD, o AutoCAD faz parte da nossa história, fez parte e ainda vai continuar por um bom tempo, porque ele ainda é utilizado em alguns escritórios, não como seu programa principal, mas um programa coadju coadjuvante na, na, na parte de projetos, ok? Então, é, eu quero mostrar para você a trabalheira que é fazer um projeto executivo de uma reforma de um apartamento, tá? Uma coisa que é simples, pequena. Não tô falando para você de construções complexas, casas de 300, 400, 500 metros quadrados, tá? Seja residencial, seja comercial, seja um edifício, um prédio, uma torre, tá? Uma coisa relativamente pequena, que não precisa ser para grandes escritórios, isso já é para o escritório de pequeno a médio, tá? Você pode pegar para fazer um projeto de reforma de um apartamento, ok? Então, para fazer um projeto executivo no AutoCAD, primeiro a gente tem que fazer a planta base da construtora, tá? Aqui, ó, planta base da construtora, que é aquele arquivo que a construtora manda para a gente quando nós vamos executar um projeto de reforma, tá? Essa é a planta original com as medidas. Isso no caso de, de ser uma, uma coisa que é, é a, a, a empresa ou o seu cliente fornece para você. Caso contrário, você vai lá na obra e faz um levantamento na prancheta e transforma isso aqui numa base no AutoCAD, tá ok? Então, aqui, olha, esse aqui é o executivo que veio da construtora tá com as cotas tudo que o arquiteto precisa saber para fazer o projeto de reforma do apartamento aí a gente faz aquela limpeza já começa que a gente já vai limpando todas as informações que a gente não precisa e vamos criando aqui uma outra é cópia então, eu peguei essa aqui copiei para cá e estou aqui fazendo a base a base do que eu vou utilizar para fazer o projeto de reforma, tá? Então, a minha reforma já começa a ganhar cara nessa outra cópia, tá? Essa foi a cópia daqui para cá, esse foi o original, eu copiei para cá, fiz a limpa, copiei para cá e estou trabalhando a reforma, tá? O que vai ser demolido, o que vai ser construído aqui nesta planta base. Tá? Com, com os pontos de interferência, onde a arquitetura sofreu interferência. Aqui eu já transformo esses elementos, que são linhas puras, em um bloco. Por quê? Para eu poder desenhar em cima dele o projeto completo de reforma, que consiste nas plantas né, do projeto executivo, da planta... É, Começa com o anteprojeto, né? Com, com, com as ideias principais, o conceito daquilo que eu vou fazer nesse projeto, e eu vou transformando em outras em outras plantas, tá? Um layout especificado. Aqui um layout com outro tipo de layer, ok? Ó, então, essa é a base, e esse aqui é o desenho já com estudo, tá bom? Então, por exemplo aqui, tá? Eu vou sair dessa parte, dessa parte aqui, aonde eu tenho a minha, a minha, a minha reforma. Estou projetando aqui um estudo preliminar, onde vai ficar com o layout do, do meu projeto e depois eu faço o layout especificado, tá? Aqui o layout base com a arquitetura base, tá bom? Então, aí eu já começo a traçar a planta com os pontos de interferência. Então, eu tenho aqui o anteprojeto já, todo bonitinho. E eu tenho aqui a planta com os pontos de interferências. Depois eu posso destrinchar e vou produzindo os outros desenhos. Tá? Aqui, por exemplo, é onde eu tenho a planta da paginação de piso. Aí eu vou... Destrinchando aqui, ó, por exemplo, se eu, se eu der um DEL aqui, eu tenho a planta base. Então, eu desenhei aqui e joguei em cima da planta base, tá? E isso também vai para a planta da iluminação e para a planta do forro. Você vê só, que cola que a gente tem que fazer, tá? Lembrando que se eu tenho alguma modificação nessa planta aqui, né? Eu vou ter que alterar em todas as plantas base que correspondem à planta original tá isso eu tô falando só de planta baixa tá nem não, não vou nem falar de vistas ainda muito bem então agora eu vou abrir o nosso amado ArcCAD, o software mais intuitivo do mercado então, eu tenho aqui o meu anteprojeto tá com essa carinha aqui já de projeto final só que para chegar nisso aqui, primeiro eu vou fazer a modelagem do meu edifício, tá? Da minha edificação. O que consiste a modelagem? A modelagem aqui, ela tá eu só estou mostrando para você porque ela tá sem a laje, OK? E eu estou mostrando como ficou o layout de acordo com o meu modelo. Então, diferentemente dos softwares CAD, os softwares BIM, como o ARCHICAD e o Revit, eles trabalham em 3D. Então, tudo que eu vou desenhando aqui, nessa planta, as paredes, as portas, as janelas, o mobiliário, a viga, tá, os pilares, o piso, a laje, tudo é 3D. Tudo é 3D. Então, você já vai vendo automaticamente no 3D. Você não tem que desenhar o 3D depois. Diferentemente do AutoCAD, tá? Aqui no, no AutoCAD você já teria que modelar ou no próprio AutoCAD com as ferramentas 3D ou levar para o SketchUp ou pro, para o 3D Max e modelar a estrutura para depois renderizar no V-Ray, tá? Olha quantos programas você está, é, você vai ter que aprender para poder fazer o um o que o Arquicad faz sozinho, junto com o Twinmotion, praticamente sozinho, porque com o Twinmotion, você só com o direct link aqui, ó, papum, você vai ver na aula, tá? E pronto, já tá co é, conectado, aí você só vai colocar a decoração e colocar as pessoas, criar o environment, tudo como você vai aprender na aula. Tá? Então, aqui já no Arquicard, você, você já vê que você... Num, num, por isso que eu, eu falei na aula que nós não desenhamos no Arquicard, nós modelamos. Tá? Porque não é simplesmente modelar, você constrói o um modelo único, centralizado, onde baseado nele, nesse modelo, será gerada toda a documentação. O que é documentação? A documentação são os desenhos. Tá? As plantas, na verdade, as plantas. Então, aqui nesse caso, eu tenho aqui, ó, essa planta de, de anteprojeto. Como você pode ver aqui embaixo, eu tenho um navegador de projetos. Isso é exclusivo do ArchiCAD. Dessa forma, como você tá vendo, nenhum outro programa tem, nem o Revit. Só o ArchiCAD. Então, você consegue combinar através da combinação de layers. Olha, veja bem aqui, ó. Para cada fase do projeto, eu tenho um layer ligado, né? Que aqui no caso chama vegetais, no arquicadio os layers chamam vegetais. E essa combinação de vegetais, elas vão dizer para você o que, que vai ser essa planta. Então, na planta do projeto legal, eu vou ter alguns layers ligados e outros não, tá? Baseado nesse 3D. Aqui nesse 3D, todos os layers, todos os vegetais, todas as camadas estão abertas. Com exceção da laje, porque senão você não vai ver dentro, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Modelo 3D, fechou. Aí, tudo ficou fechado. Então, todos os elementos aqui desse desenho estão aqui. Nesse modelo único, centralizado, tá? Então, tá tudo lá dentro. E quando eu venho aqui... Nessa planta que eu chamei de planta do existente da construtora, ela só vai me mostrar o que é referente a esta planta. Então, o sofá, os hidrossanitários, toda a parte do layout, ela está escondida no layer. Então, no projeto legal aqui, ó, eu tenho todos os layers que eu não quero que apareça nessa fase, estão fechados, estão congelados, tá? Então, com esse navegadorzinho aqui maravilhoso, que é uma mão na roda, você consegue extrair todas as plantas que você quiser do Arquicade, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho a planta dos pontos de interferência. Lembra que eu falei que nós podemos utilizar é, projetos de reforma também para o... Para, é, para o BIM no, no Arquicad, né? A gente pode utilizar também o BIM do Arquicad para fazer reformas. Por quê? Porque eu consigo lançar aqui, ó, através deste navegadorzinho aqui, ó. Ó, bom, aqui eu estou na folha fechada, tá? Quando eu estou com a folha fechada, não tenho mais opções aqui. Então, para eu poder abrir o projeto, eu tenho que vir aqui, ó, projeto, hum, deixa eu ver se é executivo, planta, eu acho que é executivo, aqui, ó, precisa fazer a combinação correta, das fases, tá? Então aqui são os vegetais, aqui a combinação do módulo de visão, qual é o módulo de visualização do objeto, tá? E aqui as sobreposições. Então eu preciso estar com a sobreposição correta para poder visualizar aqui, ó, as transformações dentro das fases de reforma. Então aqui eu já tenho após demolição aqui a nova construção com a parte vermelhinha e a parte amarela e aqui o planejado como fica sem já com a parte da reforma efetuada tá então tudo isso baseado aqui nesse modelo 3D tá está tudo aqui bonitinho é, eu não preciso copiar e colar jamais jamais no Aqcad você não tem esse negócio de copia e cola não você modela tudo no único modelo no tá? um único modelo, e a partir daí surgem as outras plantas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a planta da interferência, dos pontos de interferência, aqui é da construtora, original, construtora, tá que foi enviada no AutoCAD, e aí eu redesenhei no Arquicad para poder fazer o projeto. tá E aqui é a paginação de piso, novamente lembrando que é só congelar os layers, porque eu não quero que apareça aqui, e a planta de forro e a planta da iluminação tá bom então nós temos aqui todas essas configurações de como que deixa mais clarinho como que faz essas plantas todinha tudo isso aqui eu ensino no curso tá e aqui é referente ao detalhamento de vistas que é automático no iqcad já no autocad aqui eu teria que fazer o que? Desenhar essa vista puxando linhas, tá traçando linhas e colocando as furas e os bloquinhos do AutoCAD. Então é um processo manual. A partir do momento que eu tenho uma alteração na planta base, lá na planta do estudo preliminar do anteprojeto ou do, ou do executivo, qualquer mudança que eu tenho lá embaixo de, de base, eu tenho que alterar manualmente aqui. No ArchiCAD não, no ArchiCAD a gente vem aqui na planta, tá? Vem aqui na planta, aciona um comando chamado vista interior e a partir desse momento que eu seleciono o interior, uma linha poligonal aqui, essa vista já é gerada automaticamente então por exemplo eu tenho um banheiro aqui que eu vou mostrar para vocês aqui por exemplo no navegador aqui é que a gente organiza os nossos projetos aqui é onde nós desenhamos tá os cortes que são gerados automaticamente corte e vista você não desenha você aciona um comando um comando você aciona um comando, põe um ponto aqui, um ponto aqui já era. Ela vira à vista automaticamente, ó. Tudo isso aqui, exceto as cotas, né? Que, que, que os textos que são referentes à documentação, todo o resto demais é gerado automaticamente, tá? As, as, as tramas também aqui, a gente coloca a parte, mas se tiver configurado no material, a trama também já aparece automaticamente, ok? Então, eu quero mostrar aqui para vocês o um navegador. Nesse navegador aqui é o mapa de projeto, onde estão as plantas, os cortes, as elevações e as elevações interiores e as folhas de trabalho que nós estamos desenvolvendo. Aqui é onde ficam salvas as nossas vistas, tá? Essas configurações aqui que nós criamos. E aqui é onde ficam as folhas, essa montagem da folha aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero mostrar pra vocês o banheiro do casal. Aqui, ó, vou abrir o banheiro em uma nova vista e vai abrir aqui pra você. Vamos esperar abrir, já que eu tô abrindo muitas plantas ao mesmo tempo e ainda tô gravando a tela, né? Então ele fica um pouquinho lento por causa disso. É, mas tá aqui, ó, o projeto executivo desse banheiro que foi feito de forma automática, tá? Então... Essa, esse texto, essa chura aqui, que essa trama foi colocada é, pelas ferramentas de documentação, mas toda essa parte aqui, ó, ela foi trazida automaticamente da planta. Não foi preciso desenhar a porta, nem e nem de novo chuveiro, nem de novo a bacia, nada disso foi preciso fazer novamente, ok. Foi só preciso jogá-la aqui na planta, porque a modelagem já estava pronta. A modelagem já estava pronta aqui. Então deixa eu colocar aqui em projeto, anteprojeto para subir a tampa, ó. Tá? Muito bem. Então essa é a vantagem do, do programa BIM, principalmente do ArchiCAD, que ele tem uma linguagem muito intuitiva. Você consegue desenvolver um projeto muito rápido, Tá? O tempo que você vai desenvolver um projeto completo, como esse de reforma, você faz ele muito mais rápido do que você faria no AutoCAD, porque não tem que ficar desenhando, você modela uma vez e depois documenta isso de uma forma é muito prática, muito rápida e, e, e não tem retrabalho. Uma vez que você altera essa informação, por exemplo, vamos, vamos supor que essa porta aqui não fosse até aqui, ela fosse até aqui. Se eu modificasse o tamanho da porta, que é paramétrica, todos os desenhos iam ser alterados automaticamente, incluindo 3D, lógico, né? Tudo está integrado num único modelo centralizado. Então, é fantástico fantástico tá você pode fazer seus projetos executivos de uma forma como você nunca viu antes tá aqui é o a suíte a suíte então tá vendo aqui ó essa aqui é a bolinha que tá indicando essa vista aqui ó a vista da cama você pode configurar aí você consegue colocar a cor que você quer você dá o peso gráfico que você quer Tá? O primeiro projeto, como todo o primeiro filho, ele dá... O filho dá mais trabalho que é o primeiro. Você tá aprendendo e tá configurando todas as informações de acordo com a sua expressão gráfica, tá? Com a, é, com a sua... Com, com, é, com o seu jeito de desenhar, ok? Depois os outros, você salva esse template e vai usar a mesma configuração em todos os outros projetos, tá bom? Isso é num projeto real que foi feito no AutoCAD e depois ele foi feito no ArcCAD para ver realmente o quanto, o quanto que a gente sofre em trabalhar com linhas de representação simples, tá? Esse é um projeto de uma reforma. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o projeto residencial, tá? Não vou nem salvar esse aqui. Vou abrir um projeto residencial onde eu tenho uma, uma edificação que é uma, uma, uma, uma casa, né? Uma, uma residência onde eu modelei toda a estrutura dela, incluindo escadas, telhado, terreno e desenvolvi o projeto executivo e o e a projeto de prefeitura. Então, eu estou aqui no Arquicad na planta residencial. Ok, eu vou abrir aqui ó, o projeto legal para vocês verem. Só de navegar aqui, ó, no projeto executivo e o legal, você já vê a transformação da representação gráfica, ok? Então, eu tenho aqui a rua, o passeio público, a, eu tenho toda a... Deixa eu colocar aqui o projeto, projeto legal também, para que todas as configurações apareçam aqui. Então, por exemplo, tá? eu tenho aqui, como você pode ver, as camadas, olha aqui, as camadas de material da parede onde eu tenho o osso aqui o revestimento e nesse caso é, eu tenho aqui um outro revestimento aqui eu tenho outro revestimento tá aqui que é o meu banheiro eu já tenho o revestimento do azulejo aqui é só acabamento com pintura tá a olha laula olha, parede estrutura ganaria que incentivo reboco mais azulejo uma face que o azulejo uma face é para cá e para cá é pintura então Aqui, ó, projeto legal, tá? Coloquei okay legal, legal, projeto legal, legal, legal. Aí, eu coloco na escala correspondente, que é a escala de projeto legal. Aí, ele modifica, colocando aqui, ó, na escala 1 para 100, é, é, a forma da representação, o modo de o de visualização do objeto, tá? Não é um projeto executivo. Eu não preciso ver as espessuras dos acabamentos das paredes. Eu só preciso ver uma linha dupla, com uma jurazinha simples. Então, eu tenho tudo aqui de forma simplificada. Agora, quando eu vou para o projeto executivo, eu só selecionar projeto executivo, projeto executivo, e eu coloco aqui na minha escala correspondente, aí eu tenho uma outra forma de representação, tá? Aqui tudo se modifica automaticamente. Então, é um único modelo, deixa eu abrir aqui o 3D, vou colocar aqui no 3D, no modelo 3D. E aqui eu tenho a minha casa, tá? Minha edificação toda modeladinha. Então, eu posso entrar lá dentro, botar... E, e posso passear, então eu tenho aqui dentro toda a parte da estrutura da edificação modelada, tá? Em relação à arquitetura, nesse caso aqui eu não cheguei a fazer o interior, somente a parte estrutural, ok? E isso se transformou numa prancha de prefeitura, ele vai carregar, tá? com todas as informações necessárias para esse fim, que é a aprovação. Aqui eu tenho a planta do projeto executivo, onde vai estar é, desenhada, né? Vai estar aqui, ó, o projeto do executivo, ok? Tudo baseado no mesmo modelo. Então, eu tenho aqui, ó, a planilha, o mapa, o mapa de janelas, tá? que é automaticamente criado pelo Arquicad, não precisei desenhar nada disso. Eu simplesmente vim aqui em mapa, peguei isso aqui e joguei em cima da folha, exatamente. Eu clico aqui e jogo em cima da folha. É assim que funciona. Os mapas são prontos, já estão prontos. Depois eu vim aqui da minha planta de paginação de piso, onde também automaticamente todos os tipos de material aqui de zona são criados automaticamente tá é só jogar na planta e aqui eu tenho o meu a minha planta de projeto executivo do paginação de piso aí tem também a planta de paginação de forro que vai mostrar também quanto que eu tenho aqui de forro em área e como que fica configurado todo essa essa parte de, de que diferencia uma planta da outra, tá? Em seu é modo de visualização do objeto, que é aqui embaixo, que a gente escolhe, tá? E a sobreposição aqui, ó, módulo modo de aqui opções de visualizações do modelo. Então aqui é que eu vou configurando como que eu quero que essa planta apareça para mim. Então eu tenho aqui a planta dos layouts, por exemplo, fiz só uma planta é, para puxar aqui a ideia de como que se configura. E aqui abriu a página onde tem algum layout que eu deixei aqui sinalizado. Tá? Não tá. Não a proposta não era fazer o layout completo da edificação, mas o que foi lançado também puxou em quantitativo, tá? E já veio tudo indicado aqui. Planta da iluminação. Deu um erro aqui, sumiu. Depois eu eu corrijo, ó, tá aqui, mas agora para aula não não é não é não é relevante, importante que você tá vendo aqui que eu posso também criar uma planta de iluminação, tá? E agora só para fechar, eu vou mostrar para vocês aqui o que são as vistas, as vistas interiores. Toda de iluminação, vistas, vistas do banheiro. Então, eu vou abrir aqui uma nova guia para você visualizar aqui o projeto executivo de arquitetura, tá? Da arquitetura, então, eu tenho aqui como ficou o projeto do banheiro principal, que é o banheiro do pavimento superior. Então, eu venho aqui, pavimento superior, que é o primeiro pavimento, e está aqui. Tá? Essas linhas que estão aqui nesse tomzinho aqui um pouquinho mais, mais colorido, um salmãozinho, são as vistas automáticas. São elas que geram essas vistas aqui, tá? Então, gente, tudo isso é possível através do BIM, tá? Então, é tudo sobre modelagem e informação. E é isso que você vai aprender, tá? Também no meu curso, no meu curso fechado, eu ensino como criar... Toda a modelagem, passando por todas as etapas, criando todas as camadas de material de construção, ok? Isso aqui não é simplesmente um piso aleatório, isso aqui está especificado todo o material real que é utilizado na obra, tá? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa palestra sobre BIM. Muito bom, né?